Olá meninas, meninos, hoje nós vamos fazer uma, um penteado que na verdade é uma tiara, mais uma tiara, mas uma coisa bem clássica bem pegando uma faixa aqui de cabelo acima da orelha e trancinha normal de três mechas aqui nós vamos subindo a tiara não vamos pegar o um cabelo assim certinho nós vamos pegar mechas de lá da frente sem marcar o cabelo ok pra que fique uma coisa assim mais solta pegando as mechas mais soltas tira aquele ar infantil do penteado fazer a trancinha terminar aqui a trancinha nem precisa colocar elástico só faz o grampinho cruzado novamente o cabelo aqui por cima então, assim ficou nossa tiara agora aqui parte de cabelo fininha de lado a lado. tá de lado a lado uma parte de cabelo bem fininha ó, bem fininha e outra parte menor atrás pra desfiar tá desfiar isso aqui e vamos jogar ó, aquela parte para limpar o penteado ok? a da frente a coroinha nós podemos deixá-la um pouco mais alta Um grampinho e vamos prender lá na frente, para ficar um pouquinho mais alto. E assim fica o nosso penteado, muito bonito, chique, clássico. Se você gostou, dá um joinha, compartilhe os vídeos, mande sua sugestão. Estou esperando. Beijo para você. Até a próxima.